Tá, tá mordendo você, meu filho? que foi, meu filho? Não, meu Deus. Já... Olha, olha, Malinante. Olha, Malinante. E, Malinante? Tá malinando, meu filho? É? É, é, é, é. É, é. Só fica dentro de casa, gente. Malinante. É? aí a outra oi que gocinha gente oi que gocinha gente, tá querendo pegar o celular meu filho oi que, essa aqui é a Magali gente, ela é a mais clarinha e ela, ela é a mais baixinha de todos os irmãos dela e ela, ai os dentes deles estão fininhos ela tô mordendo ainda vixê, né? tá com seu um douro. é isso brincando isso que é brincando gente Aí eles aí fica nervoso e late um outro hum, E é como se diz, eu não tô gostando dessa brincadeira. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, meu filho. Ai. O dente da lada tá, tá afiadinho também. Vem cá, Rex. O que, que você pegou aí, Rex? Um balão lá. Tá brincando de balão, meu filho? Ah não, a tapinha que pegou. Olha o papai, seu minha. Ei, Aqui ah, tá ali, gente, o panda. Panda. Oh, quem tá aqui A mamãe! Riqueza! Olha, gente, as mesmas olhinho da riqueza do o Rex igual a da riqueza! Tá mordendo o sapato! Ah, quem é que tá mordendo? É o César Magali! Está mordendo meu sapato! O que, que você vê no sapato? Olha o odio Rex, igual o da mãe. Igual o da mãe. Esse aí vai ficar. Isso ficar. Cachorrado. <risos> suja a gente todo, tá, gente? Normal, ele é suja a gente. Esse né, é o Zine, meu filho. Esse é eu. Ai. Ai. Dói os dentes desses, tá doendo. É uma pia, gracinha, gente, olha que fofura, essa é uma galinha, é uma fofura, olha, olha, olha gente, que fofura, que fofura gente, que fofura, Eu vou brincar com ela, a mãe deve ficar com ciúme, olha, não pode brincar com a filha, com a mãe fica com o senhor. ai que ciúmeira, Dani, <risos> Dani. <risos> Dani, neném, a é que ciúme riqueza, coisa feia. Pai de ciúme, riqueza. Que coisa feia, riqueza. Tá com ciúme de sua filha, moça. Paz de bobeira. Ó, tá bravo com tá, a riqueza. Não, solta a Magali, riqueza. Paz de bobeira. Não, fica mais bichinho não, Riqueza. Negócio lá. Não morde os filhotes riqueza. Ó. Oh. Pode riquezar fora danda. que ela tá mordendo o filhote. O senhor. Tá, o senhor. Abreu a pasta. Não joga ela não, viu? Coloca. Você não, amor que vai começar a te bater, então a não bate nela, né, não é porque eu nós estava tá brincando com isso aí a riqueza fica com ciúme, né, meu filho? Esse aqui é a Lara, gente. Olha, a Lara, gente, Lara é de sangue gostadinha é também, né, Lara? É, Lara, é, Lara, eu não sou brava, não, tá, gente. Hum, Essa aqui que é brava, ó, ó ó, ó, <risos> bravo, ó, ó, só pegar a né, linha, ó, é brava, demais. É bava, gente, que ser foda. Pai, é foda, viu, gente? É bom sim, pai. Olha, é. ela pegou, é <risos> E a pia ligou coxinha, né, meu filho? Uai, por que que ela pelou com você? É o calor, tá quente, né? Olha lá, pai, ela não... tá... Tá lá... Panda, cuidado, teu abraço não é... o pano tá recolando recolando pa. o pano você tá colocando o pano na minha mãe mandando o pé da gente Magali <risos> ixi meu pai que brigaiado Cuidado, ô oh, oh, Panda. Panda! Você tá machucando! Eu não quer direito! Direito! Nunca direito, pai! Pato. Pato, Te mordeu! Mordeu isso! Mordeu-se! Você contou para sua mãe, meu filho? Contei. Okay. Não pode morder ele não, né? Se não há... Cadê a Magalha? Se não há... Se ah, ter... Já